É o seguinte, galera, eu quero saber aí Quem quer dar uma volta no meu Skyline Azul? Vai ser a primeira eu, pessoa né eu Eu, eu, eu, ah, eu seria Você legal. quer? Eu, já gostei do eu também não eu, Mas, mas eu o Azul apaixonado azul é muito amassado no seu Prata Alguém aí quer andar no Azul? Eu Cara, ele não tá andar demais, joga a chave pra mim aqui Mano, vocês não estão tá entendendo Boquinha sabe, eu nunca deixei ninguém andar nesse Skyline Ou Azul E dentro como que é Eu Esse... vou poder andar agora? Eu não, não um Você teria pra vocês ajudar? Vocês é a cara um do Uai, outro Ah, você dia. não deixa <risos> Não, não, mas é o seguinte mano, Thiago, eu tinha isso aqui há muito tempo, me desculpa. Mas vai ter ah! um bingo, meu... Ah! Você vai fazer um bingo da Blaze? <risos> Não. Galera, é o seguinte, eu vou fazer um bingo. Quem ganhar o bingo vai, vai poder dar uma volta no carro. Ah, legal, no cara, legal. No, no, no... Não, não, eu não vou nem no carro. Ah, agenda, tá, não. Pode sair. Direitinho. Eu gosto. Claro, vou... É responsabilidade do cara. Eu, sou eu poder, vou ganhar assim. o Não, não. não. Se você bom tá bom. fazendo bingo, é, você é tá bingo. liberando o carro. Tá liberando. Mas é liberar uma coisa. liberar Se você me lembrar liberado. sua dó de rand rico aqui e eu bater, você tem que pagar porque você liberou? Eu acho que eu tenho que pagar porque eu bati, não é? É, meu de atenção, tava lá longe. O que, que você vai <risos> You're not drill. Mas deixa eu te falar, quem ganhar aqui vai ter coragem de andar no carro? Eu tenho, eu gosto. Vocês? Eu puxo. Opa. Você puxa? O drift? Não, tô com você. Que... Não, que drift, mano? Não, não você já é drift. É, o prata faz tá é muito drift. tô com você. É bom, quero do, né? Muito. Então, mano, eu vou, eu vou preparar aqui as cartelas. Mas bem vagabundo esse bingo, viu? Eu comprei faz mil anos, mano. E bora fazer isso. Então, eu vou montar aqui e eu já volto. Galera, então é isso. Eu vou fazer um bingo, um bingozão aqui com a galera. E, mano, quem ganhar no bingo na cartela, eu vou deixar passar aí um, uma matardizão. Carro alto, mas né? ele friou e eu tenho que descarar e esquentar. É ó, vai poder andar Ih! Já não tá rápido a andar com o carro. Ele vem cá Você que tá, tá em terceira? Não, primeira não. primeira. olha lá. Dá pra colocar lá dentro pra né, ter visão. Ó, então é isso, mano. É um vídeo, da, um vídeo mais simplesinho, mas um vídeo gostoso, né, mano? Quero ver quem que vai ganhar e quem que vai andar. Aí, ó, fica tá bonitão aqui. Aí, moleque. Chama no Skyline. Bora, Thiago! ó, oh, sei que você que andou dali até aqui, mano, de... é mais gostoso que o cinza. eu posso falar a verdade? vou falar a verdade? Eu gostei mais do cinza. é porque você não andou nesse aqui ainda. então pode ser que a, o motor, o estilo é porque eu vim daqui ah. ali, né? tá frio. mas eu fiquei com o cinza, mano. então eu posso te falar do cinza. não, mas aqui aqui é muito não, mais top cinza. você tá com azul então, pra mim. não, não, vai ter que ganhar no bingo. então bora fazer o bingo. então vamos lá, eu vou começar a dar os papéis. o que é gente escolheu, aqui? boa sorte, vai. pega esse chapéu, tá? Toma, Aqui? Play? Perdão. Ah, você toca, né? Eu vi. Sei não, eu tô, eu tô tentando. Tiago! Então, não, não, pode lá. Tô ouvindo então, lavamba? Tô ouvindo lavamba? Lavamba La é bom, eu gosto de lavamba. É igual o baixo, ó. Nossa, igualzinho no filme, mano. Eu não sei tocar, mas. Mas é parecido com é do filme. Tô <risos> gostei? Eu não lembro, eu não lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro. É, é, é tipo uma memória muscular, sabe? Eu não lembro <risos> as notas. <risos> <risos> Bora, bora começar? Então bora. Escolhe um, o da sorte. Ah, se eu ganho o prato, eu ganho o açúcar. Mostra, Tiagão, fala aí como que tá. Dobra um, fura. Mano, é o grupo mais sem estrutura que eu já vi na vida, eu não preciso. Então, preciso? Quê? É bom, então vamos lá, hein? galera. Como funciona o bingo? Explica aí pra ele que tá branco. Bingo é o seguinte: conforme eu for rodando o trem, exemplo, saiu 16, <risos> eu tenho 16, eu furo 16. E quem completar tudo aqui ganha uma mamada do Paulinho Louco. Não. <risos> Ganha uma volta no Skyline R34 azul e vai poder andar mesmo. Ah, não é mamada? Não, não. Ah, ah não. então eu ah. nem vou participar, mano. <risos> <risos> então, ó, é... ó, pra não falar que é mentira, ó. já Um é dia com o Skyline. Vou dar uma chacoalhada. Não, uma volta. Não, uma tarde, vai. É, uma ah, tarde, um dia. Então, bora, ó. Não, é, um é não. Então, bora lá. 99! Nossa, não tem, não tem 99! <risos> 66! Sim, sim. 99? É 66! Não é essa cartela, é. Aqui ah, ó, tem a primeira. a primeira aqui ó. Não, é, é, 66. 66. é 66! É 66! É 66! É por é é <risos> é <66. risos> medo! É <66. risos> Eu também não tenho. É Mas essas, essas azuis aqui, o que, que é isso aqui? Isso aí, nada? Né? Quatro! É o número quatro, ó. Número oh. quatro! Aí, ó, a azul, oh. quatro. Olha lá, quatro, mano. Essa volta é minha, filho. Você vai ver, velho. Legal, né? Vamos lá, lá. O próximo um número! Um 59! É. Ele, bota, ele, ele, ele bota no, um é no AJ, que humilhação pra não andar no carro dele, tá vendo? Que amigo, amigo falso. Cadê o direito de direitos humanos aqui, ó? Tô me beijando aí. 21! Alguém, 21. Tá, mas... 21, não, é... É. É história, né? que consegue... bico, vai! bico, Nazareno! 70! Não, ele tá estragado aqui, você aperta aqui, ó. Viu? Nossa, tá estragado. Nossa! 67 Opa, 7 tem... Opa! Tá que difícil! É ah, filma lá, meu Deus! É. Oh, primeiro, primeiro! Tiago também tem! Não, filma como é que o câmera tá! 7! Ah, não! Não tenho nenhum, velho! 67! 67! 60... Vai demorar, mas. Vai demorar, é assim, ó! Mais fácil! Pô, já sabe ele manipulou, né? Pra não. ele mesmo ganhar! 61! Um. Não tem como eu Segundo aqui, ó. Ô, oh, o Paulinho já tá no 2. Segundo o Paulinho. Segundo o Paulinho. 26! Hum. caralho, essa minha carta aí Nossa, é não do Paraguai. Nada! 20! <risos> <E> aí, não, <risos> eu vou desistir já. Ah, não, calma. Você não pegou nenhum? Nenhum. Ah, não, você é um. Ó, 18! Ah, eu tenho 3 agora. Agora você pula. É... Você tem 18? Eu tenho, eu tenho 3. 50 e meia, 56. 56. <risos> É o primeiro mesmo, é o que foi, Valdeir? Tá desanimado? Não, é que passou agora, né? 42! 40. 42? Não. Não sei. A minha tá ligada, a minha O boquinha tá desanimado. 69! Hein? 73! 73! não dá um, hein? <risos> 53! 50! Nada também. Peraí, ninguém ainda? Pela, tem poucos números aqui, você tá vendo? Ah, enche a mão e já fala os três números. 50? Né? Mano, vamos fazer o que ele falou. 51. foi O um. é. que você falou? Enche a mão e já fala os três números uma vez aí. É, vai, é, vai! Vai, vai. Ah, é, vai falando. Vou falar, passa o número de uma vez. Aí, sim. Sim. 7 e meia 7 e meia 7 e meia eu 20. Aí, o primeiro teu ainda? Não, o segundo 84 80 Nem tem esse número tem. 80 <risos> Opa! 35! Se sofrer, vai ficar um quente, viu? E 41! Ah, ah 41 não ter mais, né? Nenhum! Um Ué, nenhum boquinha! Ó, então quem fez essa 5? Você? Eu fiz uma, ó. E você fez uma? 41, então eu Eu vou puxar mais cinco números, hein? Vai! Ó, tô com três agora aí, vocês estão com quanto aí, povo? Tô com três! Três, três! Eu tô com três tá? E tô três, com três ó. né? Eu vou dar um não, né? Os que tá bom aqui! 45! 45? É. A gente é manipulado pra ficar... 49... 49 Opa! 71... 45? É. Ô, é, agora é 49, 45, 49 e 71. Nenhuma também. 11... o que vocês falaram. 11, eu não você falou. 11 eu não entendi, tá. e 47. Alguém? <risos> Tem <risos> nenhuma também. Não, não, é nenhuma, né? 47 e 11 aqui, ó. Ah, o que você falou. 47, 45 eu <risos> Eu não entendi. Sério, mesmo? 45, 49. Peraí, 45, 49 não tem. Ah. E 11? 11 também não. PDAH. 79. 79. PDAH. Aí, ó. Fala 79 assiste. <risos> muito na verdade, né, 37. <risos> Olha o que eu 60. Vai, ele. 46. Ah, pronto, uma. Foi. Ah, Olha, ó. 12. Tá hum. aqui, 40. Ah, peraí, agora eu tô Não, tá... Mano, o Tubarão tá na frente. 44! 14! Rapaz! Nossa, tá empolgado! 57! Alguém? Ninguém? <risos> eu? Vai! Eu acho que o sonho dele é ficar na cara do barraquinho. Não, mas, assim. mas ele vai chegar no final, vai sair tudo nua, deixa eu ver. Tá esquisito isso aqui, todo mundo tirando. É aqui, não, mas daqui a pouco começa a sair tudo vez. Então vai, ó, tirei mais 8 aqui. Tá acabando tudo. Então. 32! Alguém falou, eu pelo amor de Deus? Eu, eu, eu. eu. Não eu. falei isso. Vocês saiu, vocês dois? Tá, tem dois. Os é dois aqui, aqui, ó. Vocês estão desanimados, aparecendo estão aparecendo. Ah, não, não. Agora que eu tô conseguindo. Tô... Vai, vai. 38. 38. É. 54. Alguém? É. 54. É. 54. Alguém? É. Não mono de nada com 50. Não é 33. E olha o tanto de bolinha que já saiu. Alguém? Olha é. isso. Não. 27. 27. 27. Boa. Não, não, não. Até a você che viu meu óculos? <risos> cinco! Caramba, ah, mano, acertei um, um, outro, Que acertei mano. Como que tá aí o acerto? Que filme cada um? Tá um, lá. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cara, aí você Um, sei um dois, três, quatro, cinco. Claro, um pouquinho é? Seis. Quatro. Paulinho, quanto? Quatro, quatro, quatro, quatro, quatro Thiagão. Três, ó, um, tá um. um. Nossa! Um! um. É um. Acho que é um. o Gustavo vai ganhar, mano. Eu vou tá bem, mano. Tu falou que são um banho de novo? Mas tem que falar, daqui a pouquinho começa aí tudo uma vez. É... 58! Você é ruim? Eu! Sério? <risos> Vai se fudeu, você tá, você tá. Tô não! Eu, eu... Tá eu... Eu... Verifica não, essa caneta. Não, tem escrito oi. verifica no final, gente. 29. Chabu. 29, 29. Que isso? Não bate não. <risos> 62. Opa! 75. Opa! Agora foi. Olha lá, tá abrindo. Esse brinco aqui é fuleiro, esse brinco. 8. Cara. Opa! Opa. Oito foi! Oito Oi, Oito foi. Oito foi. Oito foi? 34. Opa! Opa, foi aqui também. 64. Já ficou feito do meu lado. Não, não, não, não, não. Deu uma melhorada aí, galera? Deu uma, eu do furei. Eu furei uma, um assim, ó. Uma dessa fileira, outra dessa. <risos> vamos lá, galera. 81. 81. Opa, já tem. É verdade. É. parece que furou bastante 78, 78. Vixi, Maria, olha. Quem tem aí o um? 1? Um? Opa, eu. <risos> tá metendo um. É rosto. verdade, o 1, 78. 63, 63. Caramba, vamos do Sai. Nossa, não, não 82, 82. Olha é isso, mano. Nada, Tiagão, é nada? Próximo, vai nada igual. Nossa, tem um número aqui que não é você, você. 85! Olha, mano! Um dos 10 números do seu. 88! Aê! Aleluia! 36! Aê! Caramba, dois seguidos! Eu adorar se esse cara ganhasse. <risos> velho! tá fudido aqui, 23! <risos> Eu ia adorar se ele Alguém, ganhar, 23? Se você ganhar, você me dá. 90! o quê? 90 aqui, ó! 90, eu tô aqui. Tô também meta de você. 7 4. 70. Eu tenho também! 9! 9, 9 ah, aqui é também! Tá, Caramba, mano. Como assim? Carteira, falta, falta quantos, pessoal? Não ah, não. Eu falo 1, 2, 3... 3, aí! Falta 3? Falta assim. três, hum, três, A três? Três. Ah, ah, minha, tá minha bola dá tá sorte. Tá vamos ver se essa bolinha aqui tá é da sorte. O que é isso pra mim aqui, hein? A minha, a minha, você viu? 87? Não. Opa! 87! Então vamos, vamos outro aqui, ó. Vou puxar mais. 31? Opa! Ah, é verdade. Né? 50, fala o 50. 52? Não, opa! Ó, oh, tô desanimando já. 83? Paulinho tá triste. 80, acabou! Ah, né, eu não, tô mano? quase completando tudo isso que tá no meio ainda. Você isso. pode, isso. pode fazer bem, né? Você 28? Pode? 28. Ah, eu tenho uma... 15? Não! Não. 16? Eu! <risos> 55! Aí eu, hein? Não, 50 eu não posso ser nenhum. 30! Aê! Só, tá só, acabando! Solta a parte do 1, um, 24 -me no meu seis, peito. 7, falta 2 dois, falta dois pra mim. Mas, mas, mas falta 3. Vagabunda, velho. Joga 24 no peito do pai. Cara, eu não tô fazendo nada combinado. O número eu, tipo, eu tô pegando mesmo. Aí, quando começou a gravar, ele falou que era pra combinar, pra ah, ganhar seu... <risos> 43. 48? Opa. 40. 43, né? 65, 65. 19? Tá tenso, não é? Eu tô ficando tenso, viado. Quer ganhar? Fraga. Se é falta 2 anos. Quantos números você falta? 39. Eu vou falar nós falar azar. 39. 68? Não, não, não, não, não. 65 já foi? 7 2. Não, não. Foi aqui, ó. 65 não foi. Ah, tá. Valeu. 86. 86. Não. 10. Hum. Oi, aqui também, ó. Opa, agora tá melhorando, né? Agora Deceiro. tá melhorando. Mano, o Paulinho, o Gustavo e o... Boquinha. Nossa. Mano, tá acabando já as bolinhas. Mano, é agora. vai fazer É agora, mano. É agora que vai ser o ganhador. É agora. Vai, vai. Então vai. É agora. 50! Ah, eu tenho aqui, ó. Mano, pera aí. Tá acabando as bolas. tem gente foi encher nem metade. 17. Aê. 17? É mesmo. 43, ele. Vai, Mata 43. um, dois. Quanto falta pra você. Não vou falar Mas não, é igual, não, dele. Não, não, não, é igual dele? É igual dele? Eu 13 Eu tenho 13, caralho Aí. 89 Eu tenho também Vai rei, manda 43 65 Eu tenho também, 3 de uma Vai, vai, vai 22 ah! aqui, ó! <risos> pedindo, pedindo. Não, que pedido! Que pedido, mano! Olha que eu sou bom! É, olha que pedido! Ah, cara, cara, cara. mano! Não é bom, meu perigo, galera! Cara, eu tô pra cima, é o bingo da Blaze! Que bingo Pode. da Blaze? Não tem Blaze, não! Mas tá bom! <risos> ó, 16! Certo, 20. Opa, 27 não tem, galera. Mentira, Mentira 27. Uh... 40, ok. 76, uh... ok. 90, ok. Muito... 9, ok. 11, uh... ok. 32, <risos> rapaz, ok. Acabei de prestar 56, atenção 56, no negócio aqui, não é queria atrapalhar eu... vocês, não. Olha aqui: 23, eu não furei. 38, <risos> eu não furei. <risos> Eu não sei jogar isso, não, hein? A metade o Paulinho não anotou. 2, tem? 22, 2. 53, 42, 47. 47. <risos> Você tem tá ganhado primeiro. Puta que pariu. <risos> 58, tem? E 80? Você ganhou o Skyline, mano? É Vamos sério? Lá. É nóis? Como é que vai dirigir agora, hein? Se quiser ir agora, pode ir. Ué, vídeo fake, não pode dirigir. Não pode. <risos> Ô, Léo, eu vou com ele. Você vai com ele. Hein? É, eu vou. Boa. Vamos entregar então? Vou entregar agora pra ele. Ele vai... é meu. Você é ser o primeiro cara a dirigir esse carro. Mas ele é meu não, pronto. É muito... Levamos é pra... até essa tarde. Vai, Gu, entra aí que agora eu quero ver se você sentindo drama. É. Não, Chicle, acho que ele me roubou aqui. Do Skyline, pai. Léo, você tá na responsabilidade. Não, ele que tá na responsabilidade Deixa eu tirar o carro lá pra fora, então, mano. Eu vou tirar o carro lá pra fora, <risos> só porque é da hora, mano. Você sabe, sabe onde que é? Primeiro, segundo, pá? Não. Você já... Ah, você tem uma Pampa, você sabe. É igualzinho. Hum, 95 o carro. Ah, rapaziada, tá tirando o carro. Mano, você vai andar com um carro que ninguém nunca andou. Meu amigo do céu, seja o que Deus quiser, Leão. Eu, não, Deus, eu, eu tô tô com seu. Seleca, mano. tô com você, rapaz. É a chave, tá lá dentro. É seu. Você ganhou o amigo, pai. Não, não ganhei o carro também, não? Ah, toma c. Então é não. Tava... <risos> <risos> meu Deus, meu Deus. Ah, mano, eu sempre quis dar uma volta nesse carro. Não tem, pode ir. Vai, tô com você. Vem cá, Paulo. Não, vem cá. Não correr, vem cá. ele quer vir aqui atrás? Vou... Meu pai amado. Meu Deus. <risos> <risos> meu Deus. Ah <risos> não, eu vou sair. Ah não, eu vou sair. Vem os caras no, no mecão, cano, embreagem. Tá ardo demais, hein? Quem dos É igual a Pampa. Ah não. Quer que o Renato dê aqui? Quer Renato? Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus! Aqui não tem Ai meu Deus, não calma! Não vai pular, meu Deus, calma! Aqui não pode, quer é cantar mal! Ai meu Deus! Caralho, antes que é muito divertido! É, tô vendo? Chama! Por que que tá esse pipoco? Que é o que? Mano, eu tô andando a primeira vez igual você! Te juro! É sério? Tá doido! Não, juro? Eu vou até passar assim! Você nunca andou desse carro? Não! E eu sei que tá andando, o Renato não me. Como é que passa? Não sei. <risos> Mano, eu tô andando só que você eu só tô gravando, eu sou câmera. Né? Você não tá puxando o freio de mão acelerando tudo não, pelo amor de Deus. Tá pega! Misericórdia! Ó, muito Tá tudo certo aqui. E esse assunto? É isso? Ó. Okay. Oh. Aí sim, aí tá gostando. eu não sei é, explicar se esse carro é um carro novo, se é um carro velho. Ô gente, vocês estão bom? Acabei de ganhar no bingo pra dirigir esse carro. Primeira vez, não tô dando pra dirigir esse trem não, moço. <risos> bom, nós, nós tava gravando um vídeo aqui, jogando bingo. Quem ganhasse o bingo podia dar uma volta. Andando nesse trem aqui, não sei nem passar marcha. Mentira, não é. É bom, bebê um tereré, né? Ai, chama. Olha isso, gostosinho. Hum. Tá geladinha a água? Foi gelo? Agora eu vou beber o tereré. É do Mato Grosso do Sul Paraná? Paraná. Aqui nós estamos no Paraná ainda, né? Hum. Coisa boa? É do da bomba. Bom. É. É no... então, Obrigado, se abençoe. Eu amei. Com Deus. Amém, heróis. Obrigado. Tamo junto. Opa! Não tô quase mesmo não. <risos> eu não aguento. Eu não aguento. Marcha. Uhum. Oh, e pai, te... macho, carro, véi, venda, aí, pai. rapaz, eu acho demais. Velho, o cara é coruja. mano, tirou a dúvida. Não tem muito de carro. Ah. Esse carro é o mesmo do Need For Speed lá, tá? é do Veloz Furioso. É sabe? do Brian Sim, mas o no Need For Speed é aquele é 350Z. Ele, ele tem três carros desse, o Renato. O Renato tem um só que é original. Um só. original e tem algum turbo que você aperta. Véi? Não, de ele, correr muito. ele, ele é de drift. correndo bastante, só que. Ele é meio um drift. É, mas. Tipo, tem que pegar. Ah. Aqui dentro do condomínio não dá muito pra correr. Mas na estrada o bicho corre, hein? Oi, da boa! Ih, ele Vai pra Meu Deus do céu! Meti Meu amigo! Boa! Você ganhou só a sua porra! A carga de Silmão, que tá. Não aconteceu nada, não! Tá tudo certo! Não, foi muito massa. Não, cuidado. Olha, vai. Ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, tá tudo certo. Vamos. <risos> <risos> Eu quebrei o cadu. Vamos fazer o seguinte, deixa o carro aqui. De deixa que ele pega. Finge que não aconteceu nada. De deixa só aqui em cima. É que brincadeira. Mano, vamos embora. Deixa esse aqui é aqui, é aqui mesmo. É Eu juro. Renato, é, quebrou aqui, ó. Melhor é espiga. Oh, quebrou. Ah, não, a gente só desencaixou. Mas deixa o bicho aí mesmo. Vamos embora Deixa aí, mano. O carro estragou? É, não, a culpa não foi não, O carro já tá não, ruim, né? foi eu não. É, o carro já tava ruim. Eu nem quis ganhar o bingo. Não, você só eu ganhei, ganhou... Eu sou cagão mesmo. Isso, e o carro tá ali. <risos> mano, coisa boa, isso aqui foi uma coisa legal. Ô, Renato, seu carro tava tá ali, mano. É isso aí. Não, mas é melhor você pegar. Tem uma surpresa pra você. Não, viado. É melhor você pegar. lá. Não, viado. Eu não quis fazer isso. Eu não quis. Eu não queria ganhar o Benson. Eu não o Benson. Soltou o câmbio na mão do bicho. Ah, ele não tomou nenhum pouco de cuidado, nada? Não, tomou, não. Ele foi devagarzinho. o Ainda no condomínio, mano, que não pode ficar correndo aqui. Não, ele não correu, não deu nem pra correr. É, mas tá ouvindo barulho. Ele que ensinou. Você dá as unhas. Nossa, daqui eu tô vendo. Tá vendo? Ah, minha... cadê... cadê o câmbio? Não, é só dar uma escapada. Mas não era pra escapar. Ah, mas não fui eu, tava junto. Pô, pô lá pra mim, você coloca lá dentro pra mim, guarda, guarda sete chaves. e conseguiu quebrar a manopra de câmbio. Mano, não sei como, saiu. Saiu mesmo. Mas a culpa não foi dele. Não foi mesmo, não. Não, foi minha, eu que tava no carro. Mano, é Nossa, hum. é um cupim mesmo de fome. Não, ele, não ele, ele puxou com tanta força pra cima que... Nossa, até o freio de mão, viado. Nossa, boquinha do céu. Gustavo, vai, vai pra casa, vai pra casa. Vai, vai pra casa. Não tem consciência da tá pessoa, vai. Não consigo consciência tá da pessoa. Não tem consciência vai para casa. Eu não tenho eu Não tenho, eu tenho culpa. Galera, você gostou do vídeo? Porque eu não, não. não gostei. Eu não. Deixa o um like. Não, é sério? Tem que gostar? Então, eu tô entendendo. Valeu, nóis e fui. Galera, o Gustavo foi embora mal decepcionado que ele quebrou o carro, mas na verdade ele não quebrou o carro. O Hashimoto só deixou isso aqui assim desse jeito, tava saindo pra gente depois adaptar, tá ligado? Pra ver que não tem nem rosca, ó. Tipo assim, já era assim, já era assim. Ele achou que quebrou. Foi até bom que daí ele não anda mais com o carro. <risos> Menos mal, né? Menos mal. Mas ele não quebrou, tá galera. É que tava soltando assim mesmo. Eu vou ter que colocar outra manobra nele. mas que bom. deu bom.